Oi, MDzinhos e MDzinhas, tudo bom com vocês? Aqui é o MD trazendo mais um vídeo aqui no canal E eu estou aqui para fazer o MD Responde Isso mesmo, gente, eu vou, né, fazer o MD Responde, mais ok Então tá, gente, Se che chega de mais enrolações, vamos lá é, A primeira pergunta é do Luiz Gamer Um salve, um beijo ele perguntou assim, quando você conheceu a BBCM? Bom, eu conheci ela desde novembro de 2019 e cara, ela pediu pra eu inscrever no canal dela e eu concordei e a gente virou inimigo, né? E a gente conversou um, acho que 50 minutos, uma hora, não sei, 9 horas, não sei, acho que ela, a gente conversou até da, a hora do almoço, né, ou da janta, não sei, mas ok, gente, Aí a gente virou amigo, mas tá. Próxima pergunta. Onde você mora? No Nordeste. Né? Pergunta número 2, né? Eu, onde você mora? Eu moro no Nordeste, mas ok. Pergunta número 3. Qual a sua inspiração? Minha inspiração... é Quem inspirou a criar o canal foi a Natasha Panda e o Giancoff. Tá, gente? Eles que inspiraram a fazer esse canal. É... A fazer esse canal, tá. É... Foi isso, manda um salve. Um beijo, um salve também. Então tá, gente, vamos pra próxima pergunta, né? A próxima pergunta é do sai lover YouTube. Mas ok. Ela perguntou assim: Quantos anos você tem? Eu tenho 15, gente. Eu tenho 15 anos. Pergunta número 2. Qual é o seu maior sonho? É, meu maior sonho é ganhar uma uma face, gente, sim, gente, uma face, uma happy face, né, gente? A, a face dos meus sonhos, né? Vai estar, tá, né? Tudo bom. Uh, a terceira pergunta: qual é a sua cor favorita? Vermelho e branco. Mas ok. Manda beijo, beijo e um salve também. A próxima pergunta é do Felipe Gameplays. Ele perguntou assim: quanto é mais? É quanto é 4 mais 4? 4 mais 4 é igual a 8. Ok. A próxima pergunta é do MD e -Coffer. Ele perguntou assim. O que você mais gosta de fazer? Bom, o que eu gosto de fazer é... Editar, né, gente? Editar vídeo, jogar e tal. Mas... Ok, gente. Eu sei que editar vídeo é um trabalho, né? É um trabalho que... Não é nada fácil, então é o jeito. Eu gosto do meu trabalho mesmo assim. E, e também jogar, mano. Que quando eu fico meio entediado, eu, às vezes eu jogo um pouco, entendeu? Pra tentar tirar meu tédio. Mas ok. Segunda pergunta. Qual a sua comida favorita? É pizza, rosquinha, né? Chocolate, tals. Mas ok, gente. Eu gosto dos outros tipos de comida também. Mas mais tá... É, próxima pergunta, né? Pergunta número 3. O que você mais gosta? É, o que eu mais. É o que eu. O que você mais gosta? De Natal, Páscoa, Aniversário? Bom, mano, eu gosto dos três, né, gente? Mas, mas tá, né? Ok. Um salve pro MD Ecofer. É mais tarde, tá, gente. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do meu amigo o João Dark, né? Ele perguntou assim: é que série? Eu sou do nono ano B, tá, gente? Marcar. Segunda pergunta: sabe jogar algum jo outro jogo? Sei como Murder Mystery, The ou Brookhaven, Todo mundo sabe, né? Marcar. Joguinho de obs que tô jogando Mas tá, né, gente ah, Próxima pergunta Você já jogou hum, Com o? Você já jogou com um youtuber famoso? Sim, gente, eu já joguei Eu já joguei com o Rei Davi Que acho que é o Irmão do Robin Hood, né, gente Que, cara, o canal dele marcou minha infância E também eu joguei com a Tate Games Com uma conta fake Chamada, acho que, Francisco Bloco, Se eu não me engano Vai estar tá aparecendo aí o vídeo, né, vai estar tá aparecendo aí na tela, né, de eu jogando com o Rei Davi E eu jogando, né, com o Altate Games, mano Cara, eu, é, do meu vídeo de eu jogando com o Rei Davi, aconteceu nesse ano mesmo, tá, gente, acho que no mês passado E eu jogando com o Games, né, que eu tava jogando numa conta fake chamada Francisco Games Blocks, não, não sei se eu me lembro é, isso aconteceu em 2018, né? Não me lembro muito bem, acho que, acho que foi em 2018, que naquela época a minha voz era meio fina, mas tá. Roda aí o vídeo, né? O vídeo vai estar aparecendo aí na tela, mas tá. Aí o vídeo. Gente, acabei de encontrar o youtuber famoso, o Altate Games. Oi, Altate, prazer em conhecer. Eu me inscrevi no teu canal. Eu também inscrito, cara. Ixi, é o Tate bugou Gente, olha onde eu tô, gente Eu tô aqui no Brookhaven, certo? E olha o que eu achei, gente Pera Gente, eu tô aqui na casa do Rei Davi Aquele youtuber lá é, Aquele youtuber lá de 4 milhões de inscritos Eu tô aqui na casa dele, gente ele, é, ele entrou aqui no mapa Eu vou tentar falar com ele aqui Só que ele trancou a casa e me deixou preso olha Ele tá aí no carro, gente Dá pra vocês verem aí, né? Saindo de casa, de boa Gente do céu, ó Vou mostrar pra vocês Que ele tá jogando aqui, ó Dá pra vocês verem aqui No perfil dele que ele tá Né, jogando Aqui o nick dele, ó Já mostrei pra vocês E também no perfil dele Aqui o canal do YouTube dele Né, pessoal Olha o que ele falou Pois e agora aí Não entendi não, Davi, tudo bom então tá, gente Bom, próxima pergunta É, pergunta número 4 Já pensou em, em gravar um vlog? Já, já pensei em gravar um vlog E acho que... Não sei se vai dar certo, entendeu? Mas ok, gente é... Mas ok, pessoal Um salve pro meu amiguinho, né? Tudo bom é, um beijo pra ele e tá, né? A próxima pergunta é da Ana Cristina. Ela perguntou assim: Qual é a sua comida favorita? Minha comida favorita é pizza, uh, bolo, né? Também, gente. Cupcake também, né? Tudo bom. Uh, chocolate também, rosquinho e tal. Mas tá né gente, eu, eu também gosto de bolacha maria né, mas tá, a próxima, um, um beijo né pra na Cristina, Marta, tá, gente, a próxima pergunta é do Rick Games, ele perguntou assim, por que o nome do seu canal é MD Money Boy? Em julho, se eu, se eu me lembro, acho que é, em julho de 2019, meu canal se chamava de MD Roblox só que, em outubro, de é, só que não fez um pouquinho de sentido, entendeu? Aí, em outubro de 2019, eu mudei pra MD Mineblocks, como só tem conteúdo de Roblox, né? Aí, eu tive uma brilhante ideia que em, acho que em novembro de 2019, ou janeiro de 2020, no início de 2020, eu mudei o nome do meu canal pra MD Mineboy. Não, acho que isso foi em, 2000, em, em dezembro de 2019. Então mudei o nome do meu canal para MD Mine Boy, Que hum, nesse canal vai ter conteúdo de joguinhos diferentes. Tipo, pod, com joguinho, vai ter conteúdos de eu jogando jogos diferentes, né? Tipo, jogando, sei lá, Minecraft. Hum, deixa eu ver, PKXD, né? E tal. Aí em novembro de 2019 eu mudei o nome do meu canal pra MD Mine Boy, gente. Sim, MD Mine Boy, E fez sentido pra eu gravar vários jogos diferentes, como Minecraft e Roblox e outros jogos. Mas ok. Vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta é do meu amiguinho Game Viper. Ai ai. Ele perguntou assim. Qual é o seu nome verdadeiro? Bom, meu nome verdadeiro é Marcos Daniel. Tá, gente, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta é do T-Blocks, Chib né? Ele perguntou assim. Qual a sua idade? Bom, eu tenho 15 anos, tá? É, qual é o seu gênero? Meu gênero é masculino. E terceira pergunta. Você gosta de frutas? Gosto. É, eu gosto sim, minha Fruta favorita é maçã, manga, é, laranja, uva também, gente. Uva, eu gosto muito de uva. Melancia, gente, também eu gosto de melancia, mas ok, né? Então tá, gente, vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta é do Arthur Blocks 12 Um salve. E ele perguntou assim... Já namorou? Não. É, quem te inspirou a você gravar vídeos? Bom, quem inspirou foi a Natasha Pando, Giancoff e tal. Né? Tá. É, emoji favorito? É esse aqui que vai estar tá aparecendo aqui na tela, né, gente? Mas tá. A próxima pergunta é do Ícaro Cook Gamer. Ele perguntou assim. Ok, né? Só pra não ser uma. Qual a sua cor favorita? Bom, minha cor favorita é vermelho e branco. Próxima pergunta. Qual a sua comida favorita? Minha comida favorita é pizza, um, bolo, rosquinha, biscoito e entre outras, né, gente? Meu favorito é biscoito recheado também, mas tá. Um, quantos anos você tem? 15, gente. Eu tenho 15 anos. Mas tá. Que religião você frequenta? Sim, gente. Eu sou evangélico. Mas tá. Qual o seu hobby? Meu hobby é ser gamer. Ah, tá, né? Tudo bom. É, qual lugar da sua cidade que você ama aí? Bom. Cinema, né, gente? A próxima pergunta é do Andrew Blocks, Um beijo. E ele pergunta assim, bolacha biscoito? Os dois. Nescau ou Todd? Os dois também, né? Tudo bom. Então tá, gente, vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta é do Firefox, gente, um beijo. E ele perguntou assim, minha pergunta, é, minhas perguntas, quais os planos futuros do seu canal? É, os planos futuros, pera. A próxima pergunta é do Firefox, e ele perguntou assim, quais os planos futuros do seu canal? Bom, meus planos futuros é, como sempre, né, gravar gameplay de joguinhos e tal, mas ok, como aqui é canal de jogos, então vai ser, tipo, canal de gameplay, tá ligado? De jogos, entendeu? Mas tá, segunda pergunta, bolacha diferente de biscoito? É, mano. É diferente de biscoito. Terceira pergunta. Quando pretende mostrar o rosto? Gente, eu só vou mostrar meu rosto na semana que vem. Eu tô... Orando. Tô orando pra que o YouTube... Mano, eu tô... Orando pra que eu não tome strike no meu vídeo só porque eu tô mostrando meu rosto. Mas ok, gente. Que... Tá, né? Próxima pergunta... A próxima pergunta é do Azul Mine Boy e ele perguntou assim... Qual... Por que o nome MD, bom Azul Mine Boy. Um beijo, um salve... Então... É... O, o motivo por que eu mudei o meu... É... O um nome MD... E, tipo, o meu nome verdadeiro é Marcos Daniel, certo? Só que... Eu deixei pra MD pra ficar, né, bonitinho, né, organizadinho, mas ah, né, gente? tudo bom? Mas esse foi o vídeo de MD responde, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. Compartilha ele com seus amigos e comente nos comentários se você gostou desse vídeo. E entra no meu servidor do Discord, que o link vai estar na descrição, e entra no meu grupo do Roblox também, que o link também vai estar na descrição. Se quiser me seguir no Roblox, o link do meu perfil vai estar na descrição. Se quiser me seguir no Instagram, o link também vai estar na descrição, tá, pessoal? E se vocês quiserem é, passar lá no mapa onde eu tô, gente, o link também vai estar na descrição. E é isso, e é nóis, e tchau! Falou, galerinha!